Fala, meu querido! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito prazer, Jeremias Barbosa. Uma satisfação estar aqui para partilhar autoconhecimento, autodesenvolvimento, essas pílulas que eu tenho certeza que vão expandir a sua mente, a sua visão, o seu mapa de mundo. Deixa eu me apresentar rapidamente. Sou Jeremias Barbosa. Eu sou especialista em comportamento humano e já estou nessa área já faz alguns anos com muitas horas de atendimento, resultados maravilhosos e tem uma missão muito clara, que é despertar o maior número de pessoas através dos seus dons e talentos para que elas possam viver o melhor nessa Terra. Eu quero falar hoje contigo a respeito de inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Se eu te perguntar quem é você e o que é você, o porquê da sua existência, você consegue me responder ou pelo menos encontrar uma resposta dentro de você que faça sentido? Por que, que você faz o que faz? O que significa as coisas que você acredita? Por que, que você acredita no que você acredita? Ter inteligência emocional vai ajudar você a saber lidar com as coisas que acontecem no seu dia a dia. A identificar aquilo que você pode melhorar. E aquilo que talvez você queira eliminar, um comportamento que não te traz resultados. Te traz clareza de quem você é, te, tra te traz equilíbrio dos papéis que você deve viver. Você pode aprender a utilizar o maior poder que tem dentro de você, que são os seus níveis neurológicos, a sua vulnerabilidade. Entender que não tem nenhum problema em você ter seus defeitos, e expor isso para as pessoas. Porque algo que eu aprendi que faz muito sentido é que no veneno sempre haverá um antídoto. Por que, que você teme algumas coisas? Entenda que seu propósito sempre estará atrelado àquilo que talvez você tenha medo. Isso faz sentido para você? Então, por que, que é vantajoso você ter inteligência emocional, autodesenvolvimento? Porque você vai conseguir ter habilidades, ferramentas, técnicas que vão te ajudar a entender melhor o próximo. Na verdade, a nossa vida, ela sempre está envolvida em saber se relacionar com outras pessoas. Sabendo que cada pessoa tem um mapa de mundo diferente. Estar sempre curioso para entender o porquê que o outro pensa diferente de ti é a maestria da vida. Sim, quero compartilhar contigo que de todas as formações que fiz, eu tive que aprender o significado de uma em especial. A palavra chamada percepção. Qual é a percepção que você tem das coisas? O que significa isso? Então, dentro desse mini curso, eu quero ajudar você a ter uma, essa percepção de quem é você, o que é você, por que, que você age desse jeito como você está vendo a sua vida, enfim, entre outros detalhes, ok? Que você já possa começar aí a assimilar esse contexto do que vamos falar, em que você possa ter uma canetinha, um papel, fazer anotação, responda as perguntas que eu fiz agora aqui no começo, tente responder elas, porque quando você responde uma pergunta, você está ativando o seu cérebro. Você está é, buscando se questionar. E quando a gente está se questionando, a gente está inovando. Ok? Então que você possa estar preparado. E vamos junto para essas aulas de autoconhecimento. Bora entrar para dentro, que é o melhor caminho de todos. Até o próximo vídeo.